Como a gente vai tratar de rotação de um, é, de um corpo rígido em torno de algum ponto, né, todos os pedacinhos em que, que compuserem né, os, os meus, uh, meus elementos de massa do corpo, que ultimamente vão ser os átomos que compõem esse corpo, vão, vão executar um movimento circular em torno de algum ponto. Tá? Então a gente vai ver como é que se dá o movimento circular em corpos rígidos. O conceito de ângulo que um, que um ponto no espaço né, faz com os eixos cartesianos, a gente já tem familiaridade com isso. Né? É, o que a gente vai fazer agora é tratar o problema em termos não de coordenadas cartesianas, mas de coordenadas polares, né? R e θ. Basicamente, nós vamos, nós vamos uh, tratar o problema... Usando elementos que a gente lembra lá de trás, né, definem um vetor e a orientação dele. Né? Lembra que para um vetor a gente, tinha, a gente tinha um módulo de um vetor, então isso daqui é o um módulo do vetor posição, isso daqui né, é o ângulo que o vetor posição vai fazer com um dos eixos ordenados. Tá? Então o que é R? Como eu falei, é o módulo do vetor posição é a linha que une a origem do sistema de coordenadas ao ponto que a gente está considerando que a nossa massinha está. Okay? Ou seja, né? a gente desenha o vetor posição e o módulo do vetor posição é, a gente vai, vai, vai chamar de R. Por outro lado, θ é o ângulo que o vetor posição faz com um dos eixos. Tá? Normalmente, a gente vai tomar esse eixo como o eixo horizontal, ou o eixo x. Nós vamos tratar o problema né? basicamente em duas dimensões, porque a gente vai tratar de rotações, uh, em geral, em um plano para simplificar o problema, ok? Então, θ, no fim das contas, vai ser o ângulo que o vetor posição R faz com um dos eixos, que normalmente a gente vai tomar como eixo X, tá? Agora... No movimento circular a gente já viu a distância do, do, do ponto que executa um movimento circular ao ponto de giro é o quê? é constante tá certo então né uh, a gente vai levar isso em conta r vai ser constante o que vai variar no movimento circular agora é o ângulo de... e a relação entre o vetor r e as coordenadas cartesianas é aquela que a gente já conhece né é coordenada X ao quadrado mais coordenada y², mais coordenada z², tudo isso dentro da raiz quadrada. Tá? O que nós vamos ver na, no próximo vídeo é que existe uma analogia formal entre o movimento circular e movimento retilíneo. Quando a gente olhar as duas equações, claro que elas vão ser diferentes, mas é, as, as, as, as equações para movimento Uh, circular e movimento retilíneo claro que os movimentos são diferentes okay? mas a, quando a gente olhar para o movimento circular as equações que saem né, do, do movimento circular a gente vai ver que existe uma analogia formal entre, ou seja, entre movimento circular e movimento retilíneo ou seja, as equações vão ser muito parecidas a única coisa que vai trocar são as variáveis da equação Okay? No movimento retilíneo, nós vamos usar As coordenadas cartesianas, como é x e y, como a gente sempre tem usado. E no movimento circular, o que a gente vai usar são coordenadas polares, r e θ. Lembra que para definir velocidade e aceleração no movimento retilíneo, eu tinha que derivar as coordenadas cartesianas? tá certo? Para o movimento circular, r é constante. Tá? Tem o mesmo valor sempre. Então, tudo que a gente vai precisar é da variável θ, da variável ângulo, que é a linha que denota a posição do corpo no espaço indo até a origem, faz com um dos eixos. Tá? Então, a gente vai trocar ca coordenadas cartesianas e vai trocar coordenadas cartesianas por ângulo. Okay? E a gente vai ver que as equações matemáticas são muito parecidas com as de movimento unidimensional. Ok? Então, deslocamento no, de variáveis cartesianas, o equivalente angular é deslocamento angular, ou seja, né, de qual ângulo para qual ângulo o meu corpo vai quando ele se desloca no movimento circular. Tá? E a velocidade cartesiana vai, vai ter um análogo, um análogo matemático que é a velocidade angular. A velocidade angular vai vai me expressar em analogia com a velocidade cartesiana, o quanto varia com o tempo, ou seja, a taxa de variação no tempo né, da coordenada angular do meu corpo. Tá? E eu posso também definir uma aceleração angular que vai ser muito parecida com a aceleração cartesiana. Vai ser o quê? A taxa de variação da velocidade angular. Tá? Ou seja... Qual a taxa de variação da taxa de variação da coordenada angular?